Oi pessoal, aqui é a Tia Neiva, inscrevam-se no canal para mais vídeos como esse. Beijo para meus seguidores. É isso aí, rapaziada, Tamo de novo aqui, né? Já tentava aqui ontem, ontem, ontem, e estamos aqui de novo. Olha lá, o Pepe tá preparando, o Menorzinho não tá numa função dele hoje, né? Pois é. Pepe, gostou da escalação? Tá preparado? Quanto? para o jogo. Ah, eu gostei da escalação. Ela é uma escalação... Um time reserva, mas é um time... Não é de moleques, um né? Tem algum só. Tem o um Giovanni ali, que eu gostei de ver com, no time. O Wesley, o Vinho, o Felipe Melo. Então é um time bem equilibrado. Eu acho que o Palmeiras ganha hoje, hein, mano? Quanto você falou mesmo, resultado? Eu falei... 2x1, dois a, dois a um, mano. Dois gols do Bigode e um gol do Marinho pro Santos. Eu falei 1x0, um né? Gol do... Cara, tá ruim a cabeça Gol do Scarpa é. Menorzinho não tá Daqui a, ele aparece. Daqui a pouco ele aparece A gente pergunta pra ele, rapaziada Vamos ver a escalação enquanto isso Bota a escalação, Paulinho valeu A escalação do Reca do e Vem com ele Alan Pepe é pela ponta direita Ele que tá sempre ligeiro com o arquele dele Já pela ponta esquerda Vem ele, Renan Pepe Que tá sempre puto com o time do Palmeiras Já pelo meio ele, batata, essa escalatando... então, isso é que a uma. árbitro. Boa noite a você, boa noite a todos. Boa Quem falou? Eu acho que ele não sabia que era agora, mano. Eu acho que não sabia que era agora. Bate, moleque. Pum. Que pariu, que golaço que ele ia fazer. Caralho, que moleque lisinho, mano. Só por essa jogada, o, o grupo City tem que pagar mais 5 é milhões de caralho, euros Caralho, que gazaço, mano. Caralho, o moleque veio lá de trás, mano. Olha aqui, ó. Nossa, ele ia fazer um golaço, Giovanni, ó. Ele ia fazer um golaço, Giovanni, ele saiu lá de trás, mano. Levou meio mundo. Vai empatar. É muito mal, É nada, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Segundo Santos o Alexandre Olha o escarpinho, direita. Tá lindo mesmo, não. Ah, vinha Tá moleque. Cara, Olha cara. cara. cara. Caralho, vai mano. Que coisa linda, cara, cruzou de direito hein direita, Caralho, mano. Caralho, na moral, Amor, amor, velho, amor, amor agora, é seu lá. Seu caralho, vou Ih, cara. Ih, <risos> cara. Boa. <risos> oh, oh, o Não, Caralho. Mas tá, cara. mano, mas tá cara. mal de lateral, hein? Meu mas foi o Felipe Melo. Não sei, cara. mesmo. Mas Vai me dar. meu lado? aí. tem que Quer entrar? o Aí deu ruim. Ah, caralho. Ninguém marcando o cara, Vai tomar não pode deixar o Marinho sozinho não, não é nem o Marinho, é o Caio Jorge, mano Tá sozinho oh. na área, velho Mas o Marinho é meio tímido, dos caras, velho Mas ele tá sozinho, é. mano Mas esse Marinho tava sozinho, Não mano. pode ter, ter essa liberdade que tem, mano É o único cara que você não pode mano, deixar Tá Sim. sozinho, é. velho Cadê as águas, esses 3A que ele conversa, mano tempo. Não é possível, mano Caralho, faz um gol e toma aí, dessa aí, mano troxa, Subiu mano. Ele, não, ele tinha que ter ele tinha que ter subido com o Marinho Briga, faz falta, mano Não deixa o cara dominar essa bola sozinho, cara Hum. Altura, boa, um boa esse Joga lá. Caralho. Caralho. Caralho. O Scarpa O pelo menos tá, tá acordado no jogo, né Tudo bem que ele só errou ali, mas Não, só que eu sabia, porque eu não sabia o que tinha deixado <risos> Desviro, Gol! Agora a gente dá um, né Caralho, Porra, porra caralho, A Isabel <risos> tava correta, hein, não, mano é cara. O Bigode é bravo, caralho. Tá fumo. Fumo. Bota fogo! Bota fogo! Ah. Bota fogo! Quantos Estava em direção ao ah. gol e eu. Boa oh, Scarpa! Boa oh, Scarpa! Oh, Acordou oh, aí, filha da puta! Vitória, E Brasil tem mais aí, Conto Botafogo. Botafogo Neto Pessoa. Imagina Neto, se, o Neto Neto, Pessoa se o Neto Pessoa faz um segundo, para o segundo? Neto Pessoa. O TV, a situação Eu Eu do Palmeiras. Vai acabar o juiz. 6x1. O Batos colocou uma maleta de quinto. Ah, mano, vai tomar no cu, porra. Atrapalhou pra caralho a cobrança rápida, velho. pegar jogador. Agredivo ah, ele tá chegando. Dois ao Botafogo. Ai, estou titular. O Martinelli vira pro Botafogo. Um ah, para o Novo Horizontino, dois pro Botafogo. Bota fogo! Bota fogo! Ó, oh, velho, quantos será é que deve estar de tudo aberto rodada boa, boa, bola bola no meio aqui Porta de prima de prima aqui Willian Experimenta giovanni ah, ah muito é forte bola, mano. Cara. Tá Muito forte cara boa. caralho bolão aqui? aqui atrás aqui, aqui. ah que mano é deixa eu passar ah, ah deixa eu passar mano ah, Zé! porra é Mano. grita pro cara o pelo Boa bola, mano. E foi o tá boa essa cara é Mas, cara, que demora filha da puta pra levantar essa bandeira, hein, mano? Não tava, tava, não mano. Tá tipo, na dúvida, caralho. Aposta, gigante, é porra, vai tomar no cu, tava pro caralho que tava me pedindo, de mano. De na de cara de dela, de cara. Não tava, mano. Meu Deus, é meu Deus, é Rafael. Caralho, Caralho, cara. Você falava do menino inglês, assim, né? Assim? O cara não tava parecido, mano. Sozinho. Que foi, é? foi essa que ele fez? Pô, mano, parece que ele tava ligado, velho. Aí, o Af ah, tá dando pênalti. Ué. Luiz Flávio de Oliveira. Que coisa! Pênalti para o Santos. Ah, ele é foda. Reclamação do Alan Imperium. Do Wesley, ah, toma né? no cu Tira a bola do cara, caralho. Puxando o Caio Jorge. Porra, ah, velho. é pro chão que acontece isso aí. Ah, acontece na batalha, né? tá vendo? Caralho, é burro, hein, mano. Esse moleque também, velho. Vai se fuder, é mano. Tira a bola do cara, caralho. Cara. Ele tá, cara. tá aqui, pariu, mano. É muito burro, velho. É caralho, cara, é muito burro. O Caralho, é muito inocente, mano. Inocente, cabaço do caralho, velho. O Álvaro só tá louco pra dar pênalti. É isso aí, tá, velho. Pelo amor de Deus, é muito burro, mano. Não, não, não tá sendo coberto de bola nenhuma. Caralho, muito burro, mano. Na moral, é muito burro, velho. Mas é muito burro, Tinha que mudar o salário e dar uns tapas nele, mano. Porra, é muito burro, mano. Caralho, olha isso, cara. Não tem, tem nexo fazer um pênalti desse, mano. É muito burro, velho. Caralho, puta que pariu, velho. Puta que merda, hein, mano. Vai se fuder, mano. Dá atenção, da porra. Vai tomar no A cobrança com 7 minutos do segundo tempo. Vai, velho. Partiu Caio Jorge pra bola, pé direito. Ah, caralho, velho. Vai se fuder moleque do caralho, mano. Buu! Uh, caralho, na mão do cara, de cara de caralho. Porra, é velho. É muito burro, mano. Eu já tirava ele agora. Vamos lá, você é muito burro, mano. Caralho, é muito burro. Meu Deus do céu, velho. É impressionante. É burrice! Agora a entrega os bagulho que a gente bota tipo, tá na mão. É, mano. Não, não faz sentido nenhum, mano. Ai, ah, toma no rostinho, mano. Vai se fuder, mano. Não, pior que, tipo, que nem você fosse um time, mas, mas aí é um erro individual inteiro, um jogo, né? Ah, vai tomar Exato, mundo, caralho, é de eu não caralho. Eu tenho essa? que treinar muito escanteio esse bem, time. Qual né? Meu Deus do caralho, céu, Oscar. Caralho, cara. caralho, velho. Dá mais uma lá pra ele tentar de novo, esse filho da puta. Caralho. Meu Deus do céu. Quem que é esse gordo que fazia esse vídeo? É o Mike? Não é o Mike? O que ele tá fazendo é lá, mesmo. velho? Volta, Mike, volta pra sua posição, porque na sua posição você já é ruim. Imagina fora dela, mano. Tentando peixe, avança com a bola, tenta a inversão. Bola longa aqui para o Luiz. Ô, Célio, eu não sei da... como que o Palmeiras não entende que tem que contratar o laterador. Não, não sei, Conseguiu passar, faz o cruzamento, manda pro meio, olha a chance na trama. É, Tomara é, o Zé, né, Rafael, é. seu filho da puta. Não falta, não, não, mano. Deixou falta nenhuma, cara. mano. Não foi nada, velho. Caralho, se fuder, mano. O time dorme, mano. Do nada, time bem, bem. Pode mudar uns três caras aí, bota qualquer coisa aí, mano. Só que o time voltou dormindo, hein, mano. Nossa, o time voltou todo retado, mano. Vai contra a marcação do Danilo, colocou na frente, fez o um desvio. Fugiu. Caralho, Danilo. Joga pra caralho, mano. Salvou de ele novo, hein, mano. Aqui do Santos, poderia ter sido mortal, ele salvou de o novo o Danilo. Bola em cima da linha, caralho, mano. E o Mike, cara. ele é muito burro. Muito porque ele não tem, ele deu na cara que saiu. Ele dominou e olhou pro juiz, cara Não, pode ser burro, cara. Juvenil da porra. E tem, tem o Lucas Esteves. Meu Deus, meu Deus, o um um, <garnish> que, que é esse problema? É umphQ. o PVC? ele é o filho da. Que que vai adiantar os Saves entrar nessa ah, aí? Que que oh, vai adiantar os oh. Saves oh, entrar nessa aí? O Santos agora tá indo a 11, mas se perderes pro Palmeiras fica com o velho. Já dá Tá mal, mas aí, mano, vai se fuder, mano. O ah, que saiu no finalzinho. Ah, vai tomar um no cu esse jogo, cara. Vai se religion. fuder esse linda, rapaz. Fazendo gol. A primeira vitória do São Bento no Campeonato Paulista, ele agora em nove pontos. E Santos e São Bento na última rodada. Nossa, Nossa você tá imagina o Santos o de Baixada? Aí ah, ah, ah, então, eu... você vê, uma, ó, você vê eu eu eu eu um erro individual, um erro individual, arrebenta com o jogo. Arrebenta, porque se dá moral para o time que eu tava, eu tava o perdendo o empate. Cresce, normal, mas é um erro individual de um moleque filha da puta que é burro. É inadmissível o erro desse jogo, é burrice. É burrice, não é. Não foi sem querer, não é, é burrice, mano. O cara que faz esse pênalti é burro, cara. Não tem cabeça nenhuma. Né? Porra, o que, que é isso, cara? Nem... Ah, uh, tá o atenção, não, mano. Caralho, Wesley! Nossa, é, tá cozido esse porra, mano! Nossa, é, é, né, Rafael, vai se fuder, vai, mano. Ele comeu uma feijoada, mano. Ele comeu uma feijoada antes do jogo, eu tenho certeza, mano. Não é possível ele tá entrar nesse, nesse. Mas tem que tirar, mano. Vamos, Wesley. Meu Deus, não ganha é uma, velho. É, mostra pra ele que você tá. Chama alguém, chama alguém. Então, Espero que não seja um tempo. É engraçado. Quando, quando o Marcos Rocha joga, você pede o Mike. Quando o Mike joga, o é? você pensa no Marcos Rocha. Porque os dois são tão ruins. Qual que é pior? Qual que é pior? Você entendeu na sua mente? A porque na minha cabeça os dois são horrorosos, mano. Canais e sinais Ah, o Palmeiras tá foda hein? cima um pouco sabe o que vai acontecer? O que vai começar? Papagali, Tuminha, Esteves. Esteves não. De não Calma nessa hora, tá? Ah, não tem é? é. é. é. é. quem é. que é. não calma. Não é. Não, acho que fazendo preparação Eu te O que 2, quando sai pra jogar. um 3, 2, 2, meio torto pra sair pro jogo. Mas o Môninho de 4 quando defende. é não deu tempo. É, briga pra mim. Bota aí, Pode ser, pode o Lucas Esteves tem sido o mais polivalente. Ele é lateral esquerdo, jogou na frente. Lance Lopes aí, vai! Vamos, Palmeiras, pode ser mesmo, mano? Ah meu Deus, é minha! vizinha com o seu. vizinha, vizinha, vizinha! Caralho! Por tudo! Excelente! Excelente! Mentira! Eu adoro a gente aí, rapazes bom, mano. Tem que voltar, mano. Quem falou? Acho é, que fui é eu, mano. Ele vai Caralho, o gol do, cara, logo, cara, do, cara, do cara. louco, do louco do mais louco, mano. Peito botando na frente, e o papagaio mano. errou, hein? Não, não, o papagaio errou, papagaio. Não, pegou. De dor, ele deixou. Ele deixou, acho que... Ele deixou, cara? Deixa eu Ele deixou, rapaz. Nossa, ele errou, ele errou. Ei, papagaio! Noquinho, ele furou. Caraca, cara. o é é o campeão, do dos do campeão dos campeões. Mano, ó, é sério, vamos lá, rapaziada. Jamar lá no varal, tira toda a roupa, <risos> que vai chover e vai chover praga. É tempestade. É quando o <risos> Esteves. Ai, Caraca, mano. Ô, <risos> oh, que que é isso, velho? É é oh, vai tomar no cu, mano. Isso. Olha isso, velho. Isso é vermelho mesmo, Pô, mano. Ô, oh, por trás, pisão. Que é isso, mano? Oh. Ó, ae! Abel, Abel, Abel, véu, Ó, de pra fora! Agora a não a vai voltar pra Portugal! Olha lá como vai ficar Olha não, lá! Olha lá, Nossa! Um pouco! O Santos vai jogar na Série B! Aêêê! Aê, o Santos vai jogar na Série B! Aêêêê! Aê. Ah, Mike! Faz a falta! Faz a falta! Agora não faz mais! Outro, Meu Deus do céu, mãe, mãe, puta que pariu! Acabou, acabou, acabou, acabou, né? Acabou, acabou. acabou. Ainda aí não isso. vai acabar. Que acabar, já acabou acabou. acabou, acabou. colocou o jogo, acaba. acabou. Acabou. Vem, chupa Santo, chupa Sina, pinta no Espaço. Calma aí, aí rapaziada, final de jogo. Graças a Deus mais uma vitória aí, né, do Palmeiras? É mais uma não, né? Mais Como mais vivo, uma. É mais uma. Viva, hein? Tamo vivo Tamo total vive. aí, né? Se chegar, fudeu, hein? Rapaziada, Tamo se chegando. Chegar, fudeu, Gol hein? do Esteves. Fecha as portas da vila, lá. Fecha. Acabou. Acabou o santo. Acabou. Gol do Esteves, acabou. Quer dar um salve? Salve, salve pra a galera aí. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. É, agora, domingo tem jogo, né? Decisão final, né? É, se inscreve no canal, ativa o sino. E é nóis, hein, rapaziada? Vamos classificar, hein? Estevinho... Nunca critiquei você, moleque. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Até a próxima.